Bom gente, no vídeo de hoje vou falar para vocês como combater a elevação do ácido úrico com sete plantas medicinais. Então eu vou falar para vocês aí como fazer esse chá, fazer o chá, Eu vou falar o nome das, dessas sete plantas. Vamos lá gente, se você está sofrendo com esse problema com ácido úrico, fica até o final do vídeo que eu vou passar para vocês o nome dessas sete plantas medicinais e como fazer o chá dessa planta. Meu nome é Rogério do Cidson Lazo. se você chegou agora, você é novo, peço para vocês se inscrever no canal, deixar um joinha, e muito importante o seu comentário para mim saber se você está gostando do vídeo, entendeu? Pode comentar aí, falar se você já conhece essas sete plantas, eu vou falar o nome para vocês aí, beleza? Então vamos lá, gente. É, como combater a elevação do ácido úrico? Isso usando plantas medicinais e fazer o chá como O nome do chá, das plantas medicinais, bardana, salsa parrilha, hortelã-pimenta, dente de leão, chapéu de couro, mil ramas e malva. E é simples de fazer o chá, não é uma coisa de sete cabeças, gente. Não precisa nem mostrar o vídeo fazendo o chá. É como qualquer outro chá que você vai fazer aí. Como fazer o chá pode ser associado? Dessas sete plantas, você pode pegar cada vez que você for fazer o chá, pegar duas dessas plantas em de quatro em quatro dias, você vai fazer o que? Vocês vão mudar, sempre usando duas plantas, duas ervas medicinais. Você pode tomar três xícaras ao dia. Você vai precisar uma colher de sopa dessa mistura, das ervas né, bem picada para cada três xícaras de água. Gente, coisa muito fácil. Deixar ferver por três minutos coar o ar. Aí você dá uma abafada, deixa esfriar. Você vai coar e pode beber, como eu já indiquei, 3 xícaras ao dia. Beleza? Não tem erro. Essa receita é muito importante acrescentar própolis ao chá. Usar 3 gotas de própolis a 30%. Em cada xícara de chá. Outra dica, bônus, que eu vou deixar para vocês sobre uma coisa muito fácil, mas tem que tomar cuidado na hora de comprar, de, de procurar, aí. seria o carvão. Isso também o carvão consegue eliminar o ácido úrico. E o uso do carvão seria uma colher de chá, diluir um pouco de água, você pode tomar quatro vezes ao dia. Mas a minha indicação é a seguinte, gente, toma cuidado na hora de comprar o carvão aí, ou pegar carvão em qualquer lugar. Né? Hoje tem, tem vários locais aí, casos de produtos naturais, que seria mais seguro você comprar aí para não dar nenhum problema. Então, gente, se vocês tão gostou desse tipo de conteúdo aqui, quer saber mais sobre ácido úrico, é muito importante seu comentário. Deixa nos comentários aí para mim: "Ah, eu quero saber mais". Eu vou fazer mais outro vídeo falando mais sobre o ácido úrico. Tem muita coisa aí, gente, tem tratamentos naturais aí que dá para combater e eliminar o ácido úrico. Cara, não vai curar, né? E o mais importante, gente, é sempre procurar o médico. Aqui é mais conhecimento, ajuda, mas sim é conhecimento, trocando, trocando, aprendendo e trocando as informações aqui. Meu nome é Rogério Sonazo. Espero que todo mundo fique com Deus e até outro dia.